protagonismo, seu líder da minha própria carreira. Poxa, eu sempre achei que meu chefe ia fazer isso por mim, que a empresa cuidaria de toda a minha carreira. Hum, não, não. Então, se você está delegando esse seu poder para os outros, esse vídeo é para você. Olá, eu sou a Lígia Costa do Thank God Today e sim, hoje é o grande dia para você viver com mais propósito ser o grande líder da sua própria carreira, sair da zona de conforto e trabalhar com muito mais significado. E se você está esperando por alguém, por algum chefe, algum RH, algum marido, alguma esposa, desenhar o plano da sua própria carreira, esquece. Chegou a hora de você ser o grande líder e tomar as rédeas para que você desenhe o caminho no qual você queira chegar. Quando a gente fala aqui de protagonismo, é você assumir e ter autorresponsabilidades pelo seu próprio desenvolvimento profissional e pessoal para que você atinja as suas próprias metas. Ninguém sabe aquilo que está lá no fundo das suas intenções, a não ser você mesmo. E quando a gente não conquista aquilo que a gente idealiza, aos poucos a nossa motivação vai minando. A gente vai ficando estressado, a gente vai percebendo falta de tempo, a gente vai desmotivando e entra num círculo vicioso né, de baixa performance. E a minha proposta aqui, vou deixar algumas dicas para você, que é para exatamente ao contrário, para que você seja o grande protagonista. Hoje em dia as empresas estão buscando intraempreendedores, ou seja, profissionais, que são capazes de trazer solução e não aqueles que ficam ali no cantinho rezando para que ninguém os veja. Não, a gente busca pessoas proativas, pessoas que tragam sugestões, ideias, que se adaptem a uma nova realidade do mercado e que sejam multitarefas, mas também que essas pessoas Saibam viver em equilíbrio, em harmonia, tenham inteligência emocional. Ou seja, a gente quer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, eu sempre digo, para e avalia aquilo que é importante para você. Né? Qual é o cenário, não, não apenas importante, mas aquilo que você é capaz de cumprir. Então, eu vou deixar aqui algumas dicas para você, para que você seja o um grande líder e protagonista da sua história. Primeiro, autoconhecimento. Quanto melhor você se conhecer, sejam seus talentos, habilidades, paixões, seus interesses, melhor você vai poder contar aos outros quem você é e aquilo que você faz bem. Qual o seu porquê? Qual é o seu propósito? Eu sei que essa pergunta pode ser um pouco complexa, né? Pode ser que a gente fale, ah, tá muito na moda, mas não. Se eu não entender qual é o porquê que eu acordo todos os dias, provavelmente... Eu não vou, mesmo sendo protagonista da minha história, vai ser muito difícil eu ter algum destaque. Então tenha clareza do seu propósito. Quais são os fatores motivacionais para o seu dia a dia? E eles podem ser super variados. Não existe um igual ao do outro. Talvez um fator motivacional, para mim, Lija hoje em dia, é o equilíbrio entre a minha vida pessoal e profissional é poder ir buscar minhas filhas na escola. Talvez em algum outro momento da minha carreira era aquele bônus gigantesco e aquelas viagens de 15, 20, 30 dias que eu ficaria fora de casa para aprender. Então, dependendo do seu momento, talvez o seu fator motivacional mude e isso é extremamente importante para você saber o que é que você quer pedir da sua programação de carreira. Para que você seja a protagonista da sua carreira, é importante você ser observador de si próprio. Estranho? Não. A gente acaba observando muito mais os outros do que a nós mesmos, só que a partir do momento que você observa a si próprio, ou seja, as suas emoções, os seus sentimentos, as suas entregas, e se questiona como eu posso fazer diferente ou como eu posso melhorar, você vai ter o foco em você, e não no outro. Tenha um pensamento de aprendizagem. A gente sabe que o nosso mundo está aí atropelando, né? a gente precisa todos os dias aprender algo novo e nos adaptarmos. Sempre pense que nunca é o suficiente, você sempre tem algo novo a aprender e a partir do momento que você tem aquela humildade de falar, hum, isso eu não sei, mas eu posso aprender, isso vai te ajudar inclusive para desenvolver novas habilidades. Seja flexível e se adapte. Né? Já dizia Darwin, a nossa lei de adaptabilidade não são os mais fortes que ganham, mas sim aqueles possíveis, uh, aqueles aptos a se adaptarem. Então a gente está em no momento de nos adaptarmos. Talvez o que você está fazendo hoje não é exatamente aquilo que você adoraria ou ideal, mas se adapte. Seja no seu trabalho atual, seja fora dele, você precisa se adaptar a esse mundo de mudanças. Gere conexão e empatia. As pessoas estão aí e a gente depende uns dos outros para trabalhar de forma colaborativa. Então quanto mais você se conectar e se colocar no papel do outro, isso vai te ajudar na comunicação, vai te ajudar a ter uma relação mais saudável com as pessoas com as quais a gente convive todos os dias e não de julgamento, de questionamento ou de reclamação. Mas tenha também o auto -respeito, né? a autocompaixão. Respeite os seus limites, respeite os seus interesses e entenda que se você não, não for capaz de se aceitar e de aceitar as suas próprias limitações, você dificilmente vai aceitar também a do outro. Então, cuide-se de si mesmo como você cuida do seu melhor amigo isso é auto -compa compaixão, não seja tão exigente, tão duro né? ficar ali uh, se cobrando o tempo inteiro. Deixa as coisas um pouco mais leve. Alto respeito sempre. Crie metas. Tenha claramente o seu objetivo médio, curto, opa curto, médio e longo prazo e depois compartilhe o seu objetivo de vida com as pessoas. Todo mundo tem que saber para que eles possam colaborar e te ajudar para que você conquiste essas suas metas. E por fim, faça um follow-up constante de você com você mesmo, seja com as suas metas, seja dos, dos seus objetivos, seja do local onde você está. Lembra? Falei para você ser observador da sua própria história, de si próprio, para entender suas emoções. Então assim, se questiona, conversa com você. Tá bom? Então, para você ser protagonista da sua história, eu compartilhei aqui uma série de habilidades eh, que você pode começar a praticar e que você precisa ter todos os dias, e você é o único responsável por isso. Ninguém vai fazer isso por você. A evolução não vai parar, e para acompanharmos com equilíbrio todas essas mudanças, precisamos inverter a ordem dos nossos pensamentos. Por isso, novos hábitos precisam ser desenvolvidos. Somente assim você pode ser o líder da sua própria carreira. E aí, tá preparado para esse novo mundo? Para inverter os papéis e ser o grande protagonista da sua história? E se você gostou desse vídeo, deixa um like para mim, compartilhe. E muito obrigada por estar aqui. Querer ser a melhor pessoa que você pode ser, isso já é o suficiente.